E agora, o que é que eu faço pra tirar você daqui? Sentir ciúmes do que não é meu, não dá pra mim. Só que isso aconteceu, eu tô aqui esperando a mensagem. Desde a última vez que eu senti sua mão tocando em minha mão, seu pescoço sentindo a minha inspiração. E do que dia de eu fazer essa canção? Não sou eu a dona do teu coração Eu não queria que fosse assim Mas já que é, então não dá pra mim E eu não te culpo, não dá Só que eu não sou capaz de te ver com ela e não te desejar Eu já sei que não vai ser tão fácil assim, mas tá doendo demais. E eu não sou capaz de chegar tão perto sem te desejar. Melhor eu ir, Melhor assim. Melhor. No